Namastê Taikons, eu sou a Vicky Taikon, faz um tempo que eu não apareço por aqui Perdão, é que a Taikon Store tá cobrando muito do meu tempo Ainda bem, né? Recebendo bastante trabalho, enfim Bom, o segundo vídeo desse canal de perguntas e respostas Se você quiser mandar uma pergunta, deixa de preferência aí nos comentários desse vídeo e, Ou nas minhas redes sociais também, Facebook, Instagram, esse tipo de coisa Vicky, amo obrigada <risos> Queria saber como iniciar corpo masculino, sou péssima nisso, sou melhor em corpo feminino então, na verdade, eu sou ao contrário. Eu sou péssima em corpo feminino e eu acho que eu sou um pouco melhor no masculino. Mas o que eu recomendo é você desenhar um corpo feminino e tentar transformar esse mesmo corpo, esse mesmo desenho, num corpo masculino. Porque aí você começa a notar as diferenças dos dois corpos. Pegar fotos de referência também ajuda muito. E acho que é basicamente isso. Eu faço isso. Às vezes eu desenho um homem quando eu quero desenhar uma mulher e aí eu só transformo a estrutura do corpo num corpo de uma mulher. Tenta fazer isso e ver se te ajuda. Muito bom o vídeo! Você poderia ensinar a fechar a Ilustra como a melhor qualidade para mostrar nas redes sociais com o um portfólio? Eu agradeceria, porque muitos ensinam a Ilustrar, mas não ensinam a fechar a arte, salvando em boa qualidade e afins. Porque já ilustrei no Ilustrator e finalizei no Photoshop e na hora salvar perdeu qualidade. Então, Abrão, quando eu começo uma arte, a primeira coisa que eu fico atenta a isso, para quando eu for finalizar, é o tamanho dela. Eu gosto de trabalhar acima de 2.000 pixels, 2.000 pixels para mim já é baixo, eu gosto de trabalhar a mais para quando você exportar ter melhor qualidade. É, eu exporto no formato PNG, né, que tem mais qualidade do que o JPEG, porém o JPEG é mais leve, o PNG é um pouco mais pesado e o PNG também permite que você coloque transparência no, no formato de arquivo. né? Então eu uso mais png mesmo dependendo da rede social também tira qualidade tá tipo facebook você é... posta arte lá e a qualidade nem sempre é muito boa instagram também tira bastante os melhores lugares mesmo assim são redes sociais mais voltados para arte para estar tá postando e não perder qualidade foca nisso que eu te falei de início que é o tamanho do seu desenho né trabalha acima de dois mil pixels três que eu tenho certeza que vai melhorar muito a resolução do seu desenho. Vicky, para fazer uma boa line art, qual caneta você recomenda? Caneta, eu não sei se você está falando de tradicional ou digital, mas digital eu gosto de usar para line art, é, brushes mais sólidos, com mais força, né? Uh, para sketch, eu gosto de brushes mais suaves, e eu uso também brushes esfumaçados para sombra e luz de vez em quando. Nada muito complexo e para o tradicional eu uso caneta é, marcador é, tem caneta pincel também e tenho as canetas Lankin, que eu gosto bastante de usar são basicamente essas. mas não se preocupa muito em que brush usar porque você vai constantemente mudar de brush eu falo isso por experiência própria é, a gente está usando um brush aí daqui a um mês a gente já quer outro enfim não não fica se apegando muito a que brush usar né usa aquele que ficar melhor Pra você, né? Não adianta eu falar pra mim quais são bons pra mim e você usar e não ter o mesmo resultado, enfim. Você costuma fazer desenhos para os seus amigos em cartões de aniversário ou algo assim? Então, toda vez que alguém faz aniversário, eu dou desenho porque é o que eu sei fazer de melhor, né? Agora que eu tô com a história também faço camisetas, enfim. É, sim, eu gosto muito de fazer desenho pros meus amigos. É, é muito legal, principalmente quando seu, é, seu amigo ele é artista também, é, tem muito disso, né? E, é, eu faço, sim. É, Lucas, quantas horas por dia desenhar? Eu desenho digital, ajuda na evolução, desenho digital? Olha, Lucas, eu desenho é, uma hora por dia. Eu acho isso muito pouco. Se bem que eu desenho, é, eu tiro uma hora do dia pra praticar. E eu, o resto do dia eu estou trabalhando com o desenho. Então, mas pegue o máximo de tempo possível para praticar, quanto mais tempo você dedicar a praticar, melhor. E você disse que é, o desenho digital ajuda na evolução, então, é, não é que ajuda na sua evolução, é que um, é um meio diferente, entendeu? Você é, passando do, do tradicional para o digital, você não vai melhorar seu desenho, você vai mudar só a sua plataforma, entendeu? É, enfim, é isso. Como praticar anatomia de forma correta, aprendendo aos poucos e sem exagerar no tamanho e deixar desproporcional? Olha, referência, foto de referência, foto de pessoas, tem vários sites que fornecem isso. e Pega a foto de gente, tenta desenhar, às vezes eu faço assim, eu pego uma foto de referência, desenho olhando, e aí depois eu coloco essa foto embaixo do que eu desenhei para ver o que eu desenhei desproporcional, isso ajuda, tenta isso aí também. Um artista para recomendar. O meu artista preferido atualmente é o Luigi. Luigi, eu não sei como falar disso. É, vou de deixar as artes dele passando aí. Ele é muito bom e ele é uma fonte de inspiração para mim, porque ele trabalha justamente no estilo que eu gostaria de atingir. Eu recomendo ele. Eu recomendo vários, na verdade. Estou até pensando em fazer um vídeo dos meus artistas favoritos. E é isso. Qual a melhor maneira de evoluir no desenho? Praticando. Praticando todos os dias, o maior tempo que você puder. É só existe essa maneira para você evoluir. Não, não adianta você assistir um vídeo tutorial e não botar em prática o que você assistiu. Então, pratique muito. Desenho é difícil. É, tem pessoas aí que estão há anos, tipo, eu estou há anos desenhando e ainda não atingi o objetivo que eu quero. Você não aprende de uma hora para outra, então você não pode desistir. Né? Então, é prática. Se tivesse que escolher entre um estojo com todas as cores do mundo ou um ateliê gigante, só o lugar, o que escolheria? Com certeza seria o um estojo, porque, nossa, todas as cores do mundo. A gente tem isso no digital, né, mas no tradicional não tem todas as cores do mundo. O ateliê é só um lugar, né, o que eu ia fazer com o ateliê? Não sei, não tenho nem dinheiro para comprar os móveis para um ateliê, então eu prefiro o um estojo. Na sua opinião, qual é a parte mais difícil de desenhar? Eu acho que é a ideia. Eu ando meio sem ideias para desenho, sabe? Então, talvez seja a ideia o que fazer, né? Numa cena. Eu estava até comentando isso com Os Combraged esses dias que eu acho que eu desenho muito, mas é, os meus desenhos não ter uma história por trás. Eu acho que isso é um grande problema, estou tentando me melhorar isso. Mas acho que é basicamente isso. É. Se for desenhar de o que desenhar, eu tenho dificuldade com animais. E é um problema, porque eu queria muito. Mas é questão de prática, eu tenho que parar pra praticar mesmo. Qual o comprimento do cabelo do bride? Tá enorme, né? Né, braid. Oi Vicky, o que você acha de desenhar no mouse? Ruim ou até que vai? Tipo, o que te atrapalha em desenhar no mouse, tirando a parte que não pode desenhar livremente? É, então, na verdade, o problema do mouse é a falta de pressão, né? Você não tem pressão na sua, nos seus traços, você desenha e, e sai fremido também, porque é um mouse, não é a sua mão precisa. Então, desenho com mouse eu não recomendo. Quem, se você faz e você gosta, tudo bem, não tem problema nenhum. Tenho, já vi gente que faz com mouse e faz coisas incríveis mas eu não gostaria, eu não curto desenhar com mouse não com o mouse eu faço vetor, inclusive tem vídeo disso no canal que está nos cards e, mas desenhar com o mouse eu não curto eu recomendo você praticar bastante no papel e quando possível comprar uma mesa de dicas para quem está começando a desenhar agora então, é o que eu estou comentando a, a, o vídeo todo que é praticar basicamente Pegar referências, tem o Pinterest, que é um site ótimo para pegar referências. E praticar desenhar olhando fotos ajuda muito. Vicky, o que você acha de mangá? Então, eu acho muito bonito, é um estilo de arte muito bacana, mas é um estilo de arte que eu pessoalmente não gosto, apesar de tudo. É, assim, não gostar de... Ai, credo, não é isso. Mas é um estilo que não me interessa. Eu não me interesso em desenhar mangá e nem desenho. Não é um estilo que me chama atenção. Pretendo fazer alguma animação por esse ano? Seria o meu sonho, né? Eu tenho uma animação escrita, mas não tá saindo. Porque eu quero... Eu tenho essa coisa na minha cabeça de querer fazer algo perfeito. E eu não sei animar, assim, né? Eu tô começando com animação agora. Então tá demorando ainda. Vai ser minha primeira animação. Não, eu, eu na verdade já fiz uma, mas foi muito curta. Essa animação que eu escrevi, ela tem capítulos até. Mas vamos ver, né? Eu pretendo sim. Não sei se eu vou conseguir, mas se for sair, vai ser bem pro final do ano, porque é muita coisa. Mas eu vou lançar em vídeos separados também, enfim. Oi, Vicky. Adoro muito o seu trabalho. Muito obrigada. A minha pergunta é, você pretende focar nesse estilo que você está atualmente ou prefere... Pretende evoluir para mudar de estilo e aprender novos métodos? Então, esse estilo que eu tô agora, eu, é, eu prefiro aperfeiçoá-lo. Não, não quero sair dele, mudar de estilo... Eu gosto muito desse estilo que eu tô agora, que é esse comic com cartoon. Gostaria muito de aprender outros estilos, mas não para ter os como meus meu. Só para aprender mesmo, tipo, realismo ou sei lá. Eu gostaria muito de explorar outros estilos, mas eu gosto de manter esse que eu tenho mesmo. Como tomou coragem para viver dos de seus desenhos? Então, interessante essa pergunta, porque é, eu, não, eu também não sei. Eu comecei a postar, né, e as pessoas começaram a pedir. Eu falei, ok, né, eu vou vender. As primeiras comissões que eu fiz não, não vendi, fiz de graça, porque eu ainda não entendia esse meio, ainda não entendia que era possível ganhar dinheiro dessa forma, e aí eu comecei a vender sim, mas é, atualmente não é a minha base de lucro, né? Eu sou freelancer, faço ilustrações, mas eu não recebo o suficiente, por isso que eu abri a Taiko Store, pra estar tá vendendo, usando minha arte ainda, né? e tentar lucrar um pouco mais, mas eu não consigo viver só da minha arte atualmente. Quando vai sair estampas de Power Rangers? O Vitão fez essa pergunta no passado, muito tempo atrás, mas hoje já tem estampas de Power Rangers lá na Titan Store. Tem de cada Ranger e tem de todos os Rangers juntos. Está tudo na descrição dos links, espero que vocês gostem dessas estampas. Qual é seu maior sonho de consumo? Olha, atualmente é uma casa, eu quero muito uma casa própria, é o meu maior sonho atualmente de consumo Mas assim, falando em termos de coisas menores, é, eu acho, cara, não sei, eu tô entre uma câmera nova e uma Cintiq, né? São coisas bem diferentes, mas eu tenho amor pela fotografia e essa câmera não está me satisfazendo totalmente atualmente E, Mas acho que seria Cintiq, é, eu não sei, não sei mesmo, o que vier tá bom, né? Mas eu tenho uma mesa atualmente que é de monitor e ela me satisfaz muito também, mas ela é meio complicada para manutenção, né? Eu tive um problema com as pontas dela e as pontas vêm é, lá da China, então, tipo, tem que pagar um frete horroroso. Enfim, a manutenção dela é mais cara e a sentir que ela é, tem vários pontos que deixam ela melhor também. Então, para agora. Uma casa. Eu tô aceitando. <risos> Olha o Goral, gente. Oi, Vicky. Gostaria de saber qual foi a maior dificuldade que enfrentou sendo ilustradora? Acho que a maior dificuldade uh, é com os clientes, o um, um meio que eu tô. Porque assim, eu comecei a vender artes de Minecraft. Isso é um problema porque fiquei presa nessa área. Então eu não consegui, uh, como é que se diz... As pessoas só me pedem isso, porque é o que eu mais produzo, e quanto mais você faz, mais gente pede. Eu não estou conseguindo sair desse setor, né? Eu gostaria de trabalhar, eu gostaria muito de trabalhar com capa de livro. É a coisa que eu mais gostaria de fazer relacionada à ilustração, capa de livro. Eu já fiz uma vez, só que era 3D, né? E acho que é isso. Eu estou muito presa no Minecraft, eu queria sair desse setor. Pessoal, é isso. Tem mais perguntas aqui, mas eu vou responder em outro vídeo. Se você quiser deixar sua pergunta... Deixa aí embaixo nos comentários e espero que vocês tenham gostado. Vai ter mais vídeo esse mês, porque o Bride vai vir pra cá, então ele vai me dar um ânimo maior pra estar tá gravando. Mas é isso. Namastê. Tenham um bom dia.